Ou seja, o que é que uma rapariga, uma menina, uma mulher deve procurar eh, em um homem? Deus nos dá essa resposta no livro de Provérbios, capítulo 19, no versículo 22, onde a palavra do Senhor diz assim, O que se deseja ver no homem é amor perene, melhor é ser pobre, do que mentiroso. Em outras palavras, essa palavra quer dizer assim, uh, o que uma mulher deseja ver de atrativo, de mais sexy uh, no homem é a sua graça, é a sua graciosidade, é, é ser um homem cheio da graça, graça de Deus. Porque melhor é ser pobre do que ser mentiroso. Uh, então, os atributos, segundo a Bíblia, segundo Deus, que uma mulher deve procurar em um homem, uh, é a sua graça. Um homem cheio da graça de Deus é uma bênção para a vida desta mulher. Mas o diabo, Satanás, usando da carne, é, usa né, hoje muitas mulheres para buscarem no homem aquilo que é material. Não querem saber se o homem é, é agarrado, se é mentiroso, uh, se é um traíra, né, um traidor. Não, elas não querem saber disso. Desde que tenha massa, desde que tenha dinheiro, desde que tenha músculos, desde que tenha um corpo atlético, desde que tenha carro, desde que patrocine, em é um bom partido. Isso é roubada, é um grande erro que se comete. Por quê? Porque a Bíblia nos dá aqui, então, o que uma mulher, dá aqui a dica do que uma mulher deve procurar, deve buscar de mais atrativo Aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe cativa no homem deve ser a graça. Porque um homem cheio da graça de Deus, ele consegue te ouvir. Um homem cheio da graça de Deus, ele, ele consegue... É ser comunicativo contigo, um homem cheio da graça de Deus, ele não olha para ti como um objeto sexual, ele olha para ti como a sua cara metade, como se diz, né? Ele olha para ti com amor, com graça, ele, ele, ele é cheio de amor, ele é cheio da graça de Deus, ele sabe perdoar, ele sabe entender e compreender o teu lado, Ele ele é comunicativo, né? E um homem cheio da graça de Deus, ele, ele, ele é sensível à voz de Deus, ele é um homem de oração, ora junto contigo, te ajuda, ele sabe que tu és parte da missão dele, por isso ele está ali para te apoiar, mas um homem que não tem a graça de Deus, esse homem é rancoroso, esse homem é violento, esse homem é te amaldiçoa, esse homem te bate, esse homem abusa e goza uh, da sua pessoa, esse homem olha para ti como um objeto sexual, um saco de pancada. Uh, se lá no trabalho alguém faltou o respeito ou alguém estressou-lhe, ele vai te carregar em ti. Como? Através de sexo, vai descarregar em ti com raiva, te respondendo ríspidamente, eh, te maltratando e quando tu responderes ele bate e se não bater ele diz que a porta da casa está aberta, eh, tu podes ir, eh, ele, ele acha que ele é garantia para tudo, os músculos dele, a beleza dele, o dinheiro dele, é, enfim, todas essas coisas materiais que ele tem é, estão acima de você Ele vai te humilhar, vai te escravizar é, e, e você se conforma às vezes com esse sofrimento Mas quando tu encontras um homem de acordo com a palavra de Deus Cheio da graça de Deus Ele ele olha para ti com carinho Ele olha para ti com com amor Ele é cheio da graça de Deus Ele é, ele olha para tua família como família dele ela olha para tua mãe, não como uma sogra ou mãe da minha mulher, mas ela olha para tua mãe como a mãe dele, olha para os teus irmãos ou as tuas irmãs, como ah, as irmãs dele e os irmãos dele. Um homem que não tem a graça, Deus olha para a tua irmã com os olhos cobiçoso quer dar em cima da cunhada, olha para os teus irmãos como alguém para competir, ou, ou, ou até diz, olha, diga aos teus irmãos para não virem cá para casa, essa tua família é muito interesseira, essa tua família só sabe pedir, é, e tu ficas numa situação que sou Deus para ter misericórdia. Mas quando nós é, despertamos para a realidade daquilo que Deus diz na palavra Dele, né? Quando despertamos para a verdade, então fica a caminhada fica fica mais suave, né? Quando nós seguimos aquilo que o Espírito fala, Deus é quem criou o homem, aqui o homem é a mulher e, e, e o macho, né? A fêmea e o, e o macho. Deus é quem criou o ser humano e Deus sabe o que quais são os pontos, né? Ou quais são os atributos, os, as qualidades que nós devemos Procurar tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem. Deus dá essa dica no livro uh, dele, na Bíblia, na palavra dele. Uh, Deus fala. Hoje eu trago este devocional a falar uh, das mulheres, o que, é que as mulheres devem buscar, devem procurar em um homem antes de entrarem para uma relação de namoro né, e futuramente um casamento. Amanhã eu trago um outro vídeo, um outro devocional, agora falar dos homens, o que, é que o homem deve procurar numa mulher. Está tudo na Bíblia, a Bíblia tem a resposta para tudo. Nós só precisamos que Deus nos ilumine, Deus nos revele, na sua palavra e então nós devemos também ser humildes para abraçarmos aquilo que Deus diz. Irmãos e irmãs em Cristo, vos amo, despeço-me na graça de Deus com a promessa de voltar amanhã e trazer eh, um outro devocional para o, o enriquecimento do nosso conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Fiquem bem na paz e na graça de Deus. Shalom.